Bacana, né? Ozaninha. Bacana. Bacaninha. Zanios! Meu Deus! Opa. É um osso? É um osso não, carai. Aqui, ah, caralho. Aqui, é caralho. <risos> Mentira que você não veio buscar ele. Você veio fazer o quê? Meu Deus! Meu Deus... Aquilo era gringo? É... Vamos descobrir. Ué? Tá, vamos descobrir quem que bateu no carro bem. dele. É, vou descobrir se era gringo. Caralho, mas pra onde foi? Não, não é gringo, não. É... Eu vou falar com o cara, talvez, de uma forma meio grossa, tá? Aí, é o filho da puta, bateu no carro pra cacete lá, foi embora, desgraça. Oxe, eu não vi nada, mano. Ah, mal tá certo, curado. então. Falou, querido. Imagina, tchau, tchau. Tadinho, não viu, né? É... Por que você falou assim com ele? Porque ele bateu no carro, imagina se mata a gente. Vamos lá. Você ficou com dó dele? Sim. Mas é tudo bem, eu falei que tava tudo bem pra ele. Era gringo porra nenhuma, não. não Mas era. depois falou que não tava vendo nada. Oh, Ô, Zanin, essa aqui é a Maite. Conheci ela aí. Maite, esse aqui é o Zanin, parceiro Salve. meu, que trabalha Salve. com coisas legais como venda de frango, não é mesmo, Zanin? É, exatamente. Sim. Você trabalha pra ele? Sim, é meu funcionário. Sim, né, sou funcionário dele. <risos> e aquele ali no chão também outro. o que, que você faz lá no frango? Eu, geralmente, eu sou o cara que fica nas carnes. Eu fico ah, cuidando, show. sabe? É, ele cuida é. das galinhas que a gente tem lá atrás. Ah. É. Legal. Ele paga bem? Paga, paga muito bem. <risos> Ele falou que vai me é um contratar. um chefe lá. tanto, né? <risos> Ele vai te contratar? Sim. A gente Sim, tem esse tamo, colega. Estamos precisando de ajuda lá. É. Seria bom ter mais uma pessoa pra ajudar. Sim. Então... é foda. É que é... Pô, ficar só nos meios legais aí às vezes... Precisa de ajuda, né? Sim, assim? com certeza. Ah, porque tem gente aí que vai pro crime e tal. Gente que foca no, no que é o certo. Na esquina, na esquina. Tá, ah, tô indo lá, viu Zanin, que eu vou... Caído? Opa, é o Oz, amigo nosso. Eu trabalho eu vou... pra você também. Tá? vou... Vai lá, eu vou te mandar um mensagem. Tá, tá bom. Deixa eu agora. Vai lá. Tchau, tchau Zelin, tchau agora, Oz. Tchau.